Eu chamo agora a nossa colega, e minha colega faz décadas, ah, não vou dizer os quantos para não fazerem nenhum comentário insidioso sobre as nossas idades. Ah, a Maria Vitória Benevides, a primeira oradora. A gente pode resumir mais de 50. <risos> E não é nem a terceira nem a quarta idade é apenas juventude acumulada é com muita alegria que falo como membro da comissão uh, Arnes de defesa dos direitos humanos e com uma alegria especial decorrente da, uh, da decisão, da sentença do Tribunal Permanente dos Povos. Estamos mais uma vez juntos para reafirmarmos nosso forte, fortíssimo compromisso com a defesa constante da democracia, da república, do estado de direito, dos direitos humanos de todos. Neste mês de setembro, comemora-se o bicentenário da independência e em outubro teremos eleições gerais executivo e legislativo, a voz do povo. A melhor comemoração em nome do bicentenário será a participação cidadã, livre e consciente e com a esperança de que o voto traga a renovação e a correção de rumos, em benefício sobretudo dos grupos sociais mais fragilizados, os povos indígenas, os povos tradicionais, quilombolas e ribeirinhos, a população pobre e periférica os desempregados abandonados pelo poder público, a população negra, sobretudo jovens e mulheres, constantemente ameaçada pelas várias formas do racismo e da violência policial. Sabemos que mudanças de rumo político são necessárias, mas sabemos principalmente que o caminho é um só. Não haverá futuro democrático, ou seja, com liberdade e justiça social, que não tenha como alicerce o marco dos direitos humanos. E sabemos todos que sem justiça não há paz. Dom Paulo Evaristo Arnes, nosso inspirador, em nome da nossa comissão, nos abençoava nos tempos duros da ditadura militar com uma só palavra. Coragem. Tenhamos coragem. Tenhamos também esperança. Uma esperança ativa que nos faz avançar. Democracia e direitos humanos. Um projeto e uma luta constante, pelos quais vale a pena viver. E nessa Casa do Direito, nesta Sala da Juventude, Sala dos Estudantes, afirmamos com um cantor-poeta, eu sei, eu sei que a vida devia ser... Bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita que é bonita, é bonita e é bonita. bonita. Ah, muito obrigado, Maria Vitória. E eu chamo para a última intervenção...